E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você. Você recebeu um e-mail ou ouviu alguém falando sobre um e-mail para recuperação de conta no Mercado Livre? Recuperação do quê? Recuperação da sua reputação. É isso mesmo, pela primeira vez em toda a história do Mercado Livre, ele criou um programa para recuperações de contas que estão com problemas na reputação. Como o Meli entendeu que é difícil quando você cai para amarelo, quando você cai para o vermelho, quando você cai para o laranja, você se reerguer, o Meli Tá dando uma oportunidade Mas para fazer parte disso Primeiro você tem que ter recebido o e-mail Ah, minha conta tá no vermelho eu não recebi esse e-mail Foram mais de 54 mil vendedores foram selecionados dentro desse programa Então se você não tá nessa lista Você não recebeu o e-mail Todos os e-mails já foram disparados Não é progressivo Então procura aí na tua caixa de entrada Vou deixar aqui na tela um print para você de como é o assunto desse e-mail Então tá na tela aí qual é o assunto desse e-mail E agora qual é o tema desse e-mail que tá dentro da descrição desse e-mail Ali dentro vai ter um link, botão para você clicar E você vai ser redirecionado para essa URL Agora aqui um ponto de atenção Como a gente sabe que sim, né? Às vezes alguns hackers usam e-mails falsos para poder prejudicar as contas Aqui você vai verificar se o início da sua URL Que você vai ser direcionado Se ele bate com essa URL que eu tô colocando aqui na tela Exatamente, o começo dela tem que ser igualzinho Se for igualzinho, você vai aderir Ali, eu tô com uma conversa no vermelho, mas não é o momento ainda eu não me preparei, eu não me ajustei eu tô arrumando a minha expedição então não faça a adesão nesse momento quando você estiver pronto, você faz a adesão o que acontece depois da adesão? você volta a ter no front do site uma reputação verde clara, com a relevância de uma reputação verde clara, mas no back você ainda vai enxergar tudo que você tem que conquistar para voltar até a sua reputação real, e você tem um prazo determinado ali, que hoje tá girando em torno de quatro meses, em torno de 150 20 dias para você recuperar mesmo, então é tracionar, fazer venda evitar reclamação, evitar cancelamento, por isso que você já tem que estar com teu negócio redondinho, agora eu quero saber de você comenta aqui embaixo se você recebeu esse e-mail, se você também foi impactado, foi selecionado e essa é uma iniciativa única, nunca aconteceu na história, eu vendo desde 2009 no Mercado Livre, o Mercado Livre nunca tentou ajudar a vendedor que estava com problema na reputação e isso agora vem para que bons vendedores que acabaram tendo um problema possam mostrar isso e recuperar a sua a sua posição, recuperar a sua reputação. Bora acelerar! Um grande abraço e até mais!